Sabe? Um dos grandes problemas que ocorre hoje em dia é a falta de informação para motoristas que estão iniciando hoje nas plataformas. Os aplicativos eles não dão treinamento nenhum e os motoristas acabam pesquisando na internet como que se faz para se trabalhar como motorista. E o pior é que esses vídeos que geralmente ensinam como você trabalha como motorista estão muito desatualizados. Inclusive eu mesmo tenho um vídeo aqui no meu canal que já está bastante desatualizado e eu resolvi atualizar esse vídeo mostrando uma simulação completa com o passageiro dentro do carro real, não vai ser nenhuma coisa fake, claro que eu não vou mostrar o rosto do passageiro por privacidade mesmo dele, mas você vai acompanhar tudo desde o momento da aceitação da corrida, desde o momento que o passageiro entra dentro do carro, converse o que eu faço para que o passageiro se cative e me dê uma nota boa e até mesmo gorjetas, beleza? Então se você gostou do conteúdo desse vídeo, aperte o cinto aí, já senta o dedo no botão de like e vem comigo! Olha só, Aparece aqui em cima pra gente ó, Avenida Francisco Tranchese 461 Esse endereço que está aqui em cima É o endereço que a gente vai buscar O passageiro, não é o destino final Do passageiro, é o que a gente vai buscar A gente puxando aqui pra cima Olha só, vai aparecer o nome Michele. Ela é uma passageira frequente Então a gente pode ficar menos Preocupado que essa passageira não vai dar problema Caso a gente queira mandar algum tipo De mensagem para ela, clica aqui no botãozinho De mensagem, informe aqui você, aqui embaixo já tem algumas opções já pré-datadas que você pode mesmo você mesmo editar clicando aqui embaixo criar nova frase rápida ou você pode mandar uma mensagem de texto para se comunicar com o seu passageiro beleza então vamos lá eu vou clicar aqui Sim. em ir e vamos até lá neste momento que a gente acabou de aceitar uma corrida geralmente quando você é um motorista novato Bate aquele friozinho na barriga, porque a gente, primeira corrida, a gente não sabe o que fazer quando o passageiro entrar dentro do carro. Então não se preocupe, isso é normal, vai acontecer, mas pra gente que é motorista mais experiente, quando toca uma corrida a gente fica feliz demais. <risos> uma informação também bastante interessante. É, quando você iniciar a corrida aqui, quando você estiver chegando no local de embarque do passageiro, não ligue o seu rádio. Por quê? Porque você na verdade vai tentar identificar se o passageiro gosta ou não de rádio Então você vai perguntar durante a viagem se ele aceita que ligue a rádio ou alguma coisa do gênero, tá bom? Nesse momento é sempre importante você parar alguns metros antes de chegar no local do, de embarque do passageiro para você analisar a situação, ver se não é alguma roubada, se não tem nada de errado. Mas como a Michelle é uma passageira frequente, eu acredito que não vai ter problema nenhum nessa corrida. Ó, já identifiquei a Michelle ali do outro lado, então vou parar aqui do lado direito, não tem problema parar do lado direito. sua máscara. Pode abrir, desculpa. <risos> bom dia, Michelle, Ai, tudo bom? eu já vou com a máscara, tá? tá? Fica à vontade. Show, é só você mesmo? Ai, é Certo, certo. então eu vou estar iniciando aqui a corrida, mas fique à vontade, viu? Tá certo, mal, tá cheio <risos> tá. ah, de Um agradinho <risos> para passageiros. Rua Diogo Crespo 72 na Ponte Rasa, é isso? Isso. Eu posso seguir o GPS? Posso, ou eu prefiro? posso que eu não sei chegar lá de casa? Não né? sabe não? Uh, não. Vamos lá então, só carregar o GPS para gente aqui. Certo, 27 minutinhos a gente chega lá, tá bom? Tá bom. Vou só dar um retorno aqui porque é para gente voltar para trás. Primeiro Uber educado! Sério? Que me informa tudo! É nada! <risos> tá tão difícil assim os as Ubers! Eu acho que tá, eles pra trabalhar! Meu Deus do céu! Cada um tem o seu diferencial, né? É exato! Eu trabalho mesmo assim por diversão, gosto de trabalhar. Oi? Eu gosto mesmo de trabalhar assim porque eu gosto de me comunicar com as pessoas. Há quantos anos você trabalha assim? Ó, já tem mais ou menos uns três anos. Perfeito. anos que eu trabalho com comunicativo. De certo. Compra com meu ela fez compra, <risos> ela usou o dinheiro dela, depois usou o oh, carro dela aqui. É aqui usou... nessa rua aqui? É, mas ela tá aqui, o carro tá ali atrás, mas ela tá Quer que eu para aqui ou para aqui? Não, para ali, é, ó. Né? É nesse salão de beleza, aqui, ó. essa aqui é uma única? É. Eu não vi a mão nessa rua. É. Essa daqui sabe. Aqui, ah, hum. Pode ser aqui? Pode! Ah, fechou, vou finalizar aqui a corrida é. Nós estamos na maquininha de cartão? É, beleza é, é. 22,97, tá bom? bom. Deixa eu só jogar a maquininha aqui Ah, eu não abri o caixa antes de sair casa. Esqueci. Oi? Não, é que eu tenho que abrir o caixa aqui no aplicativo pra poder ver, né? Eu esqueci. Despertou? Mas se você for abrir o MEI, ele é rapidinho já abrir? Ah, na verdade eu tenho MEI. Eu, eu tenho MEI só que é de comércio. Eu tenho comércio. É, eu vou fechar o meu. Ele vai confirmar aqui na sua né? Agora eu não sei se eu fecho nele se eu continuo com ele. Não sei. Ah, tá aprovado. Pode tirar o cartão. Deseja de receber o comprovante por SMS. ou Não. Obrigada. É então, só não abre agora não. Deixa eu desbloquear, senão o meu carro é de trás. <risos> Obrigada, viu? Desculpa eu qualquer Deus coisa. Deus te abençoe, tá? Um ótimo dia, viu? Obrigada. Você também. Tchau, tchau. Bom, como vocês podem ver, eu acho que eu vou colocar aqui também do lado. Corrida fechou R$ 22,97, caso deu qualquer tipo de problema, você pode clicar no botão de ajuda aqui, que ele vai aparecer alguns tópicos que podem te ajudar. O passageiro não pagou no carro, suspensões, segurança, covid, tem diversas formas aqui que se ocorrer algum tipo de problema, vocês podem resolver, tá bom? Mas, recebeu dinheiro na maquininha, só clicar no pagamento recebido, Avalie a Michelle. Michelle foi uma excelente passageira. Conversou até o final. Foi uma viagem tranquila. Cinco estrelas. Então, fechou. Agora vamos para a próxima corrida. E assim por diante. Olha só: o valor deu 22 e pouco lá. E sobrou 18 e 36. Que ele já desconta a taxa do, do aplicativo. Tá bom? E uma coisa muito importante: a 99 é, ele tem a opção de maquininha no cartão. Só que esses 2% da, da maquinha é a gente que paga. Então você não vai cobrar do passageiro ali, ah, deu 22,97 mais 2%. Não. Isso é antiético, você tem que cobrar o valor que tá aparecendo ali no, no aplicativo. Porque se você cobrar algum valor a mais, o passageiro pode te denunciar para o aplicativo e você vai ser banido. Então, desses 18,36 que me sobrou, é, vai descontar mais 2%, que vai me sobrar aí R$17,90, eu acho, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso, é, é, também é muito importante você ter uma maquininha de cartão, porque o aplicativo da 99, pelo menos, ele toca bastante também na maquininha de cartão, pode ver que a minha primeira corrida hoje foi de cartão de, de débito, por mais que ele tenha essa taxinha de 2%, não tem problema nenhum, é uma taxa bem insignificante, se for levar em conta. E você deve estar se perguntando que maquininha que eu utilizo. Olha só, eu utilizo aqui a maquininha da Mercado Pago, a Point Mini. Ela é bem baratinha, não paga mensalidade. A taxa da, da maquininha é de 2% no débito, né? Que é 1,99 no débito e eu acho que é 4,74 no crédito. Mas todas as corridas da 99 são no débito. Então o máximo que você vai pagar é 2%. Se você também quer adquirir uma, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E como você pode ver, não tem dificuldade nenhuma trabalhar com os aplicativos, utilizar o aplicativo. É, aceitou a corrida, iniciou e apresentou as coisas que você tem do carro, se você tiver algum diferencial, provavelmente essa Michelle daqui a pouco vai me dar alguma gorjeta, a gorjeta não cai na hora, porque ele vai depois avaliar, depois vai ver se vai dar uma gorjeta e tudo mais, e assim por diante. Então se você gostou desse vídeo, como eu disse no começo do vídeo, se você não sentou o dedo no botão de like, sente aí agora, ajuda demais a continuar o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, e olha só que bacana!